Primeiramente, obrigado pelas palavras da Petânia. Petânia é um de pessoa, conheço ela há 15 anos, 16 anos, desde que nós éramos voluntários no grupo IRC Espiritismo. Ela morava em Salvador, eu lá em São Paulo, né? então já conheço. Ela é bastante carinhosa, caridosa, né? mas muitas palavras que ela diz são além do que merecemos. Somos apenas trabalhadores voltados à divulgação dessa doutrina fantástica, não objetivando o proselitismo. Eu não quero converter ninguém. Não tenho esse objetivo, de converter ninguém. Eu quero que estas informações que eu tenho e que me fazem bem, cheguem até as pessoas e elas a utilizem para o seu conforto. Se convertendo ou não ao Espiritismo. Porque nós sabemos, através dos meios de comunicação, muitas pessoas podem ver, podem chegar a ter essa informação sem dizer. Quantas pessoas por aí dizem que são católicos, mas na verdade tem o um pezinho dentro da casa espírita? <risos> Domingo vão na missa, mas em quarta-feira, terça-feira, quinta-feira, vão lá tomar um passezinho, tomar uma vinha frutificada, ouvir a palestra... E quando chega o censo, pergunta para ela Ela diz Que é católica Quantos irmãos evangélicos gostariam De entrar aqui, mas ficam meio receosos Sabe que aqui não tem nada de Macumba, banda da máquina, não tem nada disso Mas tem medo Do preconceito, e através de uma Rádio, através de uma TV Conseguem acesso a essas informações Então é só por isso que eu faço esse trabalho Para falar mentira, tá? Então, boa noite, parece que vocês é, é, marcaram, né, porque toda vez que é meu aniversário eu tenho que vir fazer palestra aqui, é isso? O ano passado, esse ano, é, é combinado, é? Vocês me arrancam quando é de São Paulo, eu vim fazer aniversário aqui. Então tá bom, marcado o ano que vem. Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer aqueles grupos de tratamento, de auxílio psicológico, tem um, um trabalho fantástico há mais de 50 anos pelo mundo afora, denominados de anônimos. Alguém conhece? Os alcoólicos anônimos, os alcoólatras anônimos, Naranon, Alanon, tem vários desses grupos pelo mundo afora, né, chamados de anônimos. E eles têm uma prece que é feita em todo início de reunião. Alguém conhece a oração da serenidade? Não. Quem conhece a oração da serenidade? Não, conhece Calma não vai. Então, espera um pouquinho, você pode ajudar? Você tem medo de microfone? Não, tem medo de microfone Tá bom, tá bom, não vou fazer isso Maldade com você Tem Mais alguém conhece a oração da serenidade? Aonde? Aonde? Aonde? É? Posso levar o microfone aí? Ah, meu Deus, ah, socorro. Eu... Ele não morde não, ó. é bonzinho. <risos> Mas você poderia dizer a oração da serenidade pra nós aí em voz alta? É. <risos> <risos> vou voltar mais no ano que vem, não, hein? <risos> Vamos fazer boicote para subir o final na volta. Senhor, concedei a serenidade, como é que é? Por favor. <risos> eu não vale, eu quero uma ajuda de vocês. Eu preciso da ajuda de vocês. Alguém conhece a oração da serenidade? Ninguém? Eu não acredito que vocês não conhecem a oração da serenidade. Não creio. Conheço, ah, mas Agora eu não. Assim, Está com medo de errar. Estou com medo de errar. Bem Fala que eu te o Senhor. Eu para mudar o que precisa ser mudado serenidade para aceitar o que não pode ser mudado para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria, e sabedoria para, distinguir para distinguir uma, uma coisa, coisa da outra, outra. e Sim. esta é a oração da serenidade que todo grupo né, de auxílio conhecido como anônimo faz todo início de reunião. Então é, Senhor, concede-me coragem para mudar o que precisa ser mudado, serenidade para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. É difícil. É difícil. Como é que a gente distingue o momento que deve aceitar, abaixar a cabeça, se resignar E quando é que devemos pegar as coisas e ir até o fundo, lutar, agarrar, brigar, massacrar se for necessário Como é que fazemos? Por isso, na oração se pede sabedoria para distinguir uma coisa da outra E uma das coisas mais essenciais nesse processo todo, e os grupos de anônimos trabalham muito essa questão, é a questão da paciência. Porque a paciência, ela é essencial nesses momentos. E você tem que entender que há coisas que você pode e deve fazer. E há outras que você tem que simplesmente deixar acontecer. E como é difícil? Principalmente quando se trata do semelhante, quando se trata do outro. Do nosso marido, da nossa esposa, da nossa irmã, do nosso irmão, do nosso filho, do nosso colega de trabalho, do nosso patrão. Como é difícil você entender os momentos de dificuldade Aonde aquele companheiro não corresponde às suas expectativas. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam de uma forma imediata, rápida, se não instantânea. Até aqueles que brincam. Senhor, me dê paciência, mas me dê agora. É? Mas e agora? É a nossa falta de paciência Até na hora de pedir paciência Porque nós precisamos dessa paciência E qual é De todas as nossas forças De todas as nossas energias O principal móvel da nossa esperança da nossa paciência quem poderia dizer o que faz com que nós passemos a ter paciência compreender que os momentos certos vão chegar não de acordo com a nossa ansiedade mas de acordo com a nossa necessidade É uma coisinha simples Que Jesus mediu por um grão de mostarda chamado fé Quando nós tivermos a fé A fé do tamanho de um grão de mostarda A nossa paciência vai crescer exponencialmente Da mesma forma porque através da fé, nós vamos compreender que nosso Criador, nosso Pai, programou tudo na nossa vida. Que apesar dos nossos erros, apesar dos nossos anseios, as coisas vão caminhar da melhor forma possível. Porque Ele assim programou. Nós é que muitas vezes, de maneira trabalhada, queremos que as coisas Saiam do nosso controle Ou, muito pelo contrário Queremos ter tudo Nas nossas mãos Nós queremos controlar Tudo E temos esse controle Nós temos como controlar Os nossos irmãos Nosso marido, nossa esposa, nosso companheiro Nossa irmã, nosso filho Temos como controlá-los Por que não temos? Porque assim como nós eles têm o livre arbítrio. E nesse livre arbítrio, nós temos o direito de interferir? Temos ou não? Não. Não temos. Temos uma pequena exceção com relação aos nossos filhos, aos quais recebemos, né, por bondade de Deus, o desígnio de orientar. Ok? Nós, desde garotinhos, somos orientados pelos nossos pais Mas chega em determinado momento que os pais não têm mais controle sobre os seus filhos E é assim que tem que ser Nós um dia também fomos crianças E a partir de determinado momento assumimos o controle de nossas vidas E passamos a ter controle total do que fazemos e deixamos de fazer É assim que tem que ser mas, na maioria das vezes, nós queremos controlar a vida dos outros, além da nossa. O que já é bastante complicado. Ou não é? Já não dá bastante trabalho para cuidar da nossa vida? Dá ou não dá? Dá muito trabalho. Nós temos muita coisa para fazer. Muita coisa. Nós temos um trabalho imenso para retirar de nós uma série de problemas e dificuldades que nós temos. Não deve sobrar tempo para cuidar da vida do outro. Nós devemos cuidar das nossas, orientar aqueles que podemos orientar com uma palavra, com uma orientação, às vezes com uma prece, mas não temos poder, não temos autoridade, não temos direito de querer que o outro seja como nós queremos. E para isso é preciso paciência. Paciência para entender que aquela pessoa que está conosco, na nossa família, no nosso trabalho, tem o direito de errar. Tem o direito de fazer as coisas como nós temos. Nós todos erramos? Ou não erramos? Embora desejemos, na maioria das vezes, ser perfeitos. E nos cobramos isso. Achamos que já chegamos lá no, no, no, no Ministério da Divina Providência, lá em nosso lar. Todos nós já se achamos lá em cima, né? Estamos todos morando lá na União Divina. Hã? Já? Estamos mais para André Luís, não, para <risos> Ou não é? É, infelizmente Ou felizmente Por que ficar, né? Nós estamos no estágio em que estamos É o nosso processo de crescimento Nas escolas Tem alunos todos iguaizinhos? Estão todos na mesma série? Não Tem alunos no primeiro No segundo, no terceiro No quarto, no quinto no Sexto, sétimo, oitavo e nono anos tem gente no ensino fundamental, tem gente no ensino médio, tem gente no ensino superior As escolas estão cheias de pessoas em todos os níveis Nós também, espiritualmente, estamos em diversos níveis Eu não posso exigir que as outras pessoas sejam como eu sou Que elas façam as coisas do jeito que eu entendo que são que eu tenho esse direito No momento em que eu começo A exigir isso dos outros Eu passo a dar para eles o mesmo direito De querer que sejam do jeito que eles querem Eles querem me mudar Querem me moldar Tá certo isso? Eu vou permitir? Não Eu tenho o direito de ser quem eu quero que seja E aí temos um carinha Que veio aqui há dois mil anos mais ou menos e ele trouxe um conjunto de textos conhecido popularmente por Evangelho vocês conhecem né? está vendo falar? É, evangelho significa alguém sabe a tradução? boa? nova isso então nós vamos cantar aqui uma musiquinha chamada Evangelho de Luz é uma música popular, principalmente né, para quem faz a pomada do Bobo Pedro. Né? Essa música é de um amigo lá de São Paulo, chamado Roberto Ferreira, que eu gravei no CD Quero Ser Ponte. Por favor. I'm mm -hmm. A necessidade do entendimento A necessidade da compreensão A necessidade do amor fraterno Entender os momentos difíceis do companheiro Entender os momentos certos das coisas nos chegarem Nós somos eternos pedinchões Já viram esse termo? Pedinchão O que é um pedinchão? Pedrinho é o cara que só fica pedindo, pedindo, pedindo, pedindo, pedindo, pedindo, pedindo. É o tempo todo pedindo, pedindo, pedindo, pedindo, pedindo Eu tenho um filho que é assim Ele não pode me ver, ele só olha pra mim, Tá pra mim, pai? Dá até raiva, né, Luzão? Tá pra mim, pai? Vai trabalhar, moleque? terrível, mas nós somos assim, é uma característica nossa e muitas vezes queremos ganhar com Deus Oh o Senhor se o Senhor me der tal coisa, eu faço tal coisa como se ele precisasse como se aquele ato que a gente fosse fazer fizesse grande diferença para Deus né, muitas vezes até misturamos com caridade o oh, meu Pai do Céu Senhor, tem que me dá os números da Mega Sena, senhor. Eu prometo que se eu ganhar, eu metade lá para um a União Espírita Sergipana. Eu juro, vamos construir aquele um prédio lindo maravilhoso que eles está todo dois. É para ganhar. A gente quer para ganhar com o pai. É. Ele precisa disso? Se a gente fizer, se a gente não fizer. E o que é pior, né? Se ganharmos, tenho certeza que não vamos dar um centavo. Na hora a gente esquece Ah, não, pra quê? Foi só naquele momento de pedir E queremos para Agora Tudo para nós tem que ser para Já para já Aquele companheiro difícil tem que mudar Hoje Aquele filho complicado tem que melhorar Neste instante tem que parar de dar problema As dificuldades tem que cessar Porque nós queremos vida mansa A maioria de nós Se ganharmos na loteria O que vamos fazer? Ah, se eu ganhar na loteria Vou entrar num cruzeiro Vou fazer a Europa Vou conhecer a França de Kardec Vou dar um pulinho lá na Inglaterra, da Elizabeth, capaz até eu ir lá visitar ela, o castelo dela. O Egito, Deus Faraó. A gente vai gastar o dinheiro só na ah. Quando se pergunta para alguém, o que você vai fazer se ganhar na loteria? primeira coisa que eu faço é dar um PNB lá no meu patrão. Não é não? Nem vai aparecer lá no emprego Quer nem saber Tchau, adeus, já era E aí você acha que Deus vai te dar? Vai? Não vai dar Desculpa, mas não vai Deus sabe o momento certo e sabe as nossas necessidades ele sabe do que precisamos. Ele conhece cada um de nós muito melhor do que nós mesmos. E dá para nós exatamente o que precisamos. Temos aquele filho complicado, aquele filho difícil, porque precisamos. Precisamos para quê? Para orientá-lo, para amá-lo e para aprender a ter. Paciência Temos aquele patrão ruim, chato, ranzinza Por quê? Porque precisamos Para quê? Para desenvolver a nossa paciência Todos os problemas que existem Têm solução E olha Mais de 90% dos problemas Se resolvem Sem que a gente faça Nada Nada Muitas vezes nós mirabolamos planos, sofremos antecipadamente por conta de um problema que pode vir a acontecer. Muitas vezes esse problema não chega e aquele problema que era iminente muitas vezes se resolve sem que a gente mexa uma só vírgula. É a nossa ansiedade. É o nosso desejo de controlar De ter tudo nas nossas mãos De ter rédea nos outros É bom isso? Não é? Cada dia mais nós vemos os consultórios médicos Lotados de pessoas sofrendo de pressão alta Depressão Crises de ansiedade Tudo isso é resultado do quê? Da falta de paciência Será que é tão difícil assim a gente Deixar um pouco as coisas acontecerem? Nós temos que ter o controle de tudo? Por que, que a gente tem que determinar o que tem que ser, como tem que ser, quando tem que ser? Para quê? Se tudo que existe está no controle de uma pessoa fantástica, maravilhosa, magnífica, olha, gente. Não tem palavras para descrever este ser que controla tudo. As palavras que nós conhecemos são insuficientes. A gente tenta, mas não dá. Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser nada perto do que ele é em realidade. Nosso Pai, nosso Criador, que segundo Jesus, nem uma folha de árvore, nem um fio de cabelo cai sem o conhecimento dele. As coisas ruins que nos acontecem, tem o objetivo de nos magoar, de nos maltratar, de nos ofender? Tem? Não. O nosso orgulho muitas vezes acha isso. Ah, eu mereço o Senhor. Por que comigo sou uma pessoa tão boa? Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada, Senhor, eu sou tão bom. Eu vou uma vez por cento lá na união. Oh Senhor, por que justo comigo? Chora que é uma maravilha. Adora se fazer de limite. Somos nós. Somos nós o tempo de todo chorando. As dores estão além do limite insuportáveis. Deus não leva, mas comigo levou. Deu além, não é possível, tá demais, não aguento. Será? Deus não é nunca. Nunca. Os problemas, as dificuldades, os transtornos são todos parte de um plano fantástico. Do nosso pai, do nosso criador Que tem apenas um objetivo O nosso crescimento O nosso aprimoramento Quando nós vamos para a escola O professor, ele tem um programa Ele tem um currículo que ele deve transmitir Não é verdade? Tem um conteúdo programático que deve ser transferido de acordo com cada aluno Tem a sua faixa etária Tudo bem? O objetivo do professor ali é castigar o aluno? É espesenhar o aluno? Professor, que é professor Aquele que sabe da sua profissão, que gosta Ele vai para a sala de aula com qual é o objetivo? Ajudar o seu aluno a crescer mais do que transferir conhecimento. Isso é fácil. Dá para fazer a internet hoje sem grande esforço? O Google está aqui, santo Google. Wikipédia também está aí. Oh, que coisa maravilhosa. Dá para pesquisar tudo e qualquer coisa. Conhecimento se transfere com facilidade. Nem precisaria mais ir da escola, então. O professor é muito mais do que isso. O professor transfere. Muito mais do que conhecimento. Ele tem o objetivo ali de fazer o seu aluno crescer, aprender, progredir. Agora, o um mau aluno acha o quê? Que aquele professor é um carrasco, do é Jesus! Prova de novo, meu Deus do céu! O é professor me ensina, é um safado, sem vergonha, me odeia! Isso é o um mau aluno falando. O mau aluno sempre acha que o professor está perseguindo. Que é perseguição. O professor está perseguindo ele quando dá matéria? Quando pega e passa uma prova para verificar se ele está aprendendo, se está indo direitinho o ensino? Tá? É perseguição? Não, não é. A mesma coisa do nosso pai. Nós passamos a nossa vida recebendo conhecimento, aprimorando e de vez em quando vem as provas. Isso aqui é uma escola. E de vez em quando vem as provas. Essas provas vêm para nos machucar, nos ofender, nos maltratar, cobrar dívidas do passado. Vem? Como pode Deus cobrar alguma coisa de nós, se somos espíritos ainda tão infantis? Acabamos de sair do reino animal, o instinto ainda é tão forte em nós. O instinto de preservação, o instinto sexual, ainda é muito forte em nós. Acabamos de deixar o reino animal, ingressamos agora no reino orbe e já achamos que estamos no reino angelical. Orgulho! Estamos caminhando! A criança no primeiro ano tem os exercícios naturais da criança de primeiro ano. Começamos com as coordenações motores, vai lá fazer as ondinhas. Vocês lembram das ondinhas? É? Às vezes tinha até o tracejadinho já, prontinho, para a gente começar a entender como é que tinha que fazer. Coisa tão bomba, tão banal, tão simples! Agora! Naquela época era horrível Olhávamos aqueles cadernos Meu Deus, eu não vendo como é que eu vou fazer isso Senhor E fazíamos Saía fora do tracejado Apagava e ela fazia de novo Não acertava Até que a gente conseguiu desenvolver a coordenação Assumimos o controle Passamos para coisas mais difíceis Juntar o A com o B B, A Pera aí Para de gravar para, Vamos voltar Vamos começar de novo B A Ah, ufa Pensei que vocês tinham contado nessa aula B A B B E B I B O B U Fácil, não é fácil? Agora, naquela época, era horrível, B de barriga, lembram? Quem usou a cartilha caminho suado aqui? Quem lembra? Chegou, chegaram a usar aqui? Não. Era uma cartilha bastante usada lá em São Paulo, não sei se aqui vocês usaram. Né? Na, meu, na minha época de infância, eu estou fazendo 51 horas e faz tempo para Era difícil naquela época, hoje é tão pouco, né? Como pode? É o estágio de cada um Naquela época nós éramos crianças, tínhamos um nível elementar <coughs> Levando isso para o ponto de vista espiritual Nós também temos que compreender os diversos níveis de cada pessoa E isso nos leva a ter paciência Paciência para quem? o nosso colega, o nosso companheiro, marido, filho, esposa, irmão, mãe, pai, sogra, não sogra é mais complicado. Tá bom, dá sogra também. E principalmente paciência conosco, mesmo. Entender-nos nas nossas dificuldades, compreender que ainda não somos perfeitos, que ainda temos muito para caminhar. Uma caminhada longa, uma caminhada cheia de percalços, embora a gente ache que está, né, já, lá em cima. Mas o caminho é lindo, não é? Eu diria até que o caminho é azul. No coração do Pai Celestial e nas galáxias sentirá a pulsar a paz é o encontro com o amor universal. Vamos então irmãos fazer. Seguir o que Jesus nos ensinou E a nossa alma See that Vocês. que trilhem este caminho azul esse caminho fácil não é difícil basta a gente jogar fora as coisas que não servem mais tendo paciência compreensão amor pelo nosso semelhante por nós mesmos compreendendo que tudo segue o o seu tempo, o seu momento Senhor, concedei me coragem para que eu possa mudar O que precisa ser mudado Serenidade para compreender o que não pode ser mudado E sabedoria para discernir uma coisa Que assim seja Yeah, yeah.